uma boa tarde a todos sou maurício mococa hoje nós vamos fazer um vídeo das variônicas como elas podem pegar uma pessoa enterrada na mata em algum lugar porque se você tiver caçando diamante é se tiver com os diamantes na câmera que nem agora ela está com diamante na câmera de repente elas podem cruzar em riba de alguma coisa que não pode não ser diamante Pode ser uma pessoa enterrada naquele local. Então é hoje. Eu resolvi fazer esse vídeo para tirar a dúvida aí de um pessoal e também explicar como é que ela funciona se ela pegar uma pessoa que está enterrada. E, e vou mostrar também porque se, se você está caçando diamante num local, vamos supor que alguém enterrou alguém naquele lugar. E já que a pessoa está enterrada ali, as varíônicas as pode cruzar em cima. Então você vai, vai cavar pensando que você está atrás de um diamante, pode ser que você não esteja atrás de um diamante. Então é... Esse vídeo é mais para explicar para o pessoal ver. E também... Ter, a, ter o conhecimento também que pode acontecer: isso aí é muito raro acontecer, mas pode acontecer de a pessoa estar tá caçando um diamante e as varas cruzar em cima de alguém enterrado. Principalmente se a pessoa comete algum crime, aí, enterra a pessoa na mata. Aí então você está aí num lugar caçando diamante e de repente você dá em cima de um, de um cadáver. Isso pode acontecer. Então, o vídeo hoje é para explicar sobre isso e como e o porquê que as varas cruzam em cima do, de uma pessoa. tá eu e o meu amigo Edson que nós vamos tentar fazer uma demonstração, ele que vai ficar ali no lugar, nós vamos demonstrar. E eu espero que o som saia bom, porque vai ficar filmado um pouco longe. Então eu espero que saia beleza. Aqui agora nós vamos pegar aqui a distância. Essa distância. E também vou mostrar para vocês que as varas caçam a pessoa humana. Tá vendo? Eu estou andando. Por exemplo, se eu andar aqui para direita. Ela vai, elas vão virar para o lado que o Edson está sentado Por quê? Porque ao chegar lá elas vão cruzar Então a... aqui eu lá vou andando As varas estão abertas Aqui eu cheguei em cima do Edson As varas cruzou em cima da cabeça dele Eu vou passar para frente As varas vão descruzar e vão começar a virar para trás vai procurar a cabeça dele de volta e o outro ele não tem nada aqui elas estão procurando a cabeça dele de volta eu vou meio do lado aqui você pode perceber que a vara ela está pendendo para a cabeça dele então vai chegar em cima ela vai cruzar então é o seguinte, a, as varas cruza em cima da cabeça da, da pessoa por quê? porque o cabelo é pelo cabelo que elas cruzam e a agora aqui ó por exemplo se eu andar para lá para o lado direito para o lado esquerdo elas vão caçar como aqui não tem diamante elas vai ca... caçar o que tem como não tem diamante vai caçar a cabeça dele e a não sei se a câmera vai chegar a pegar aqui, mas olha, se eu for para cá, ó, elas já estão virando, ela já está virando para lá, por quê? Porque elas estão caçando a cabeça dele, elas estão caçando diamante, então daqui ela vai, ela vem, ela vai chegar em cima, ela cruza, por quê? Porque o cabelo ele tem muito carbono e o carbono é o que está no diamante e é o que está no cabelo, então se pegar uma pessoa, por exemplo, cortar o cabelo dela, dá para fazer um diamante, dá para fazer um diamante sintético e é o, é o único material que chega, o único diamante que chega a imitar o diamante verdadeiro, é o diamante do cabelo. O ser humano tem outras, outras partes também que poderia também fazer um diamante. Da cinza de uma pessoa cremada poderia fazer um diamante. E também tem outras partes no corpo. A queratina também é uma parte que tem muito carbono. Também poderia ser usada. Mas o cabelo é o principal deles. Por quê? Porque ele, ele contém muito carbono. E o carbono é a principal matéria para fazer um diamante. Por exemplo, um, uma pessoa, por exemplo, daria um diamante aí entre 0 e 30 pontos. Então eu queria mostrar aí para os amigos que as variônicas realmente pegam uma pessoa enterrada. Se a pessoa estiver enterrada o cabelo estiver ainda junto. É, a vara vai cruzar em cima, então de repente você está caçando um diamante aí, de repente essas varas vão cruzar e você vai dar de topo uma pessoa que foi enterrada naquele local, ela vai pegar justamente em cima da cabeça do que está enterrado hoje está aí o meu amigo Edson aqui, ele que está ali para nós fazer o teste, não tem nada de, de ferro, por exemplo, nem na roupa dele, nem no corpo, nem na mão, nem nos pés que ele já veio preparado justamente para isso. Para fazer essa demonstração. E, e. Espero aí que os amigos entendam. E que seja útil. Também o vídeo. Mas era um vídeo que eu precisava fazer. Porque. De repente as pessoas. Vai usar essas varetas. Vai cruzar em cima. Vai pegar uma pessoa enterrada. Mas essas varetas não funcionam. Então eu tô já estou esclarecendo o porquê que elas cruzam, que é por causa do cabelo, é por causa do carbono no cabelo. E também tem outras coisas também no corpo humano também que também puxa. Outra, se você for dentro de um, de um cemitério com elas, elas vão cruzar em maior parte dos sumo, porque a pessoa que está enterrada tem cabelo ali enterrado. Por causa do carbono ela vai cruzar com diamante na câmera E fora disso, com um diamante na câmera só pega diamante e pega essa parte que eu estou falando que é uma pessoa enterrada Aí o pessoal que, que adquiriu vareta, que está comprando as varetas é, Pode fazer esse teste em casa Só que a pessoa não pode ter nada, não pode ter brinco, não pode ter anel no corpo, não pode ter nada nada no corpo somente a roupa e, e é só se tiver por exemplo é anel essas coisas no corpo não funciona agora pedi o pessoal aí para se inscrever no canal deixar o like aí para o canal crescer ativar o sininho aí também para receber os novos vídeos logo nós vamos ter uns vídeos legal aí uns vídeos bacana aí sobre um uma outra expressão também com uma antena e também logo nós vamos ter umas antenas novas, porque essas antenas que eu estou fabricando, elas estão tá com edição limitada. E eu estou com pouco material delas e logo também não vou ter mais material para fabricar elas. Porque as antenas são antena antigas e não acha mais as antenas para comprar. E as, as novas que eu estou achando agora não estão tá dando certo para esse, esse tipo de vareta. Então a aí o pessoal que já comprou elas, guarda elas com carinho, porque é, é uma coisa útil. Você vai sair para garimpar, ela é muito útil porque ela te dá uma direção da onde você vai e também elas acham local também. Então é tanto para ouro, como para diamante, como para qualquer outra coisa. Se você não põe nada na câmera é o que achar elas, o que vê elas cruzam. E eu já tenho vídeo aí no canal aí que com as varetas achando assim natural, com elas natural achando latinha, tampinha. Lacrinho de alumínio, pedacinho de cobre Mas sem nada na câmera Lugar de lixo assim, por exemplo É um ótimo lugar o pessoal treinar Porque quando você treina bastante com ela Que você pega ela pela primeira vez É bom você treinar em lugar que tem lixo Sem nada na câmera Porque aí você começa a pegar as manhas dela De profundidade, essas coisas todas E o pessoal tem dito aí que é o seguinte A vareta Se você... Ela cruzou, você dá um passo para trás, ela dá profundidade. Não é bem assim. Por exemplo, se você estiver num, num, num veio de ouro, você vai andar o veio totalmente cruzado. Como é que você vai dar um passo para trás? Então você vai ter que andar um tanto para trás para poder achar um tanto. Porque quando ela sai da dentro do veio, ela descruza. Às vezes você anda 30 metros dentro do veio com ela cruzada. Então esse negócio aí de dar um passo para trás, um passo para frente, para saber a profundidade dessa isso aí... Eu nunca consegui achar fundamento nisso. Então, se alguém consegue, sorte dele. Mas a verdade é que ela não dá fundura. A única coisa que nós, que nós calculamos é a velocidade que ela cruza e a velocidade que ela descruza. Então, se ela cruza rápido, está tá raso. Se ela cruzar muito devagar, está fundo. Então, nós calculamos de 30 para cima. Se ela cruza numa certa velocidade, nós calculamos entre 15, 10 metros. E é o que eu tenho explicado aí no último vídeo aí, o pessoal que tem visto aí o último vídeo, viu que eu expliquei sobre isso aí. Agora, para ouro, elas acham os veios, mas para você chegar nesses veios, você vai ter que cavar. Você vai ter que abrir um, um poço em cima, você vai ter que cavar até você chegar no mineral. Depois que você chegou, você achou o ouro, Aí depois que você vai ver, você vai partir para documentar a mina, se você vai tirar grande grandestino, aí já é outro problema. Mas até você achar o ouro, você está fazendo o teste. As varas fazem um teste e você cava e faz o outro teste. Porque se você der num poço aí que tem 100 metros de fundura, vai ser difícil cavar, hein. E outro, eu já achei local aqui que ela cruzou tão devagar que eu quero car carcolei car car car car car 150 metros. Então... Aí o pessoal que pretender adquirir elas, entra aí no contato aí, o número tá embaixo do vídeo aí. Vou deixar, o contato tá aí embaixo, aí o pessoal entra em contato. E a gente negocia. E também eu tenho elas lá pelo Mercado Livre também. O pessoal que também quiser adquirir pelo Mercado Livre, também está à disposição lá. Eu vou precisar encerrar esse vídeo, porque esse vídeo já está ficando meio longo. E logo nós vamos ter um outro vídeo legal aí também, que eu vou fazer um outro vídeo. Mostrar um veio também na prática. Então esse aí vai demorar um pouco, mas vai sair esse vídeo. Vai estar tá aí o nosso amigo Edson lá também, para conferir. E uma boa tarde, Maurício Mococa e até o próximo vídeo. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal aí, para o canal poder crescer, não deixe de dar o like, faça os comentários, é, ativa o sininho aí para receber os novos vídeos que for saindo. Deus e já, eu agradeço a todos que estão inscritos, os que vão inscrever ainda, pessoal que tem feito os comentários, que Deus abençoe a todos.